E aí galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Mamãe! Tô pedindo 50 medicais pra fazer o quê? Quero comprar sorvete. Uhum. Vai, vai lá buscar minha carteira. E? <risos> é, minha mãe querida! Tá, tá vendo? Tá vendo que mamãe não tem dinheiro? Hã? Oh! Tá vendo? Minha mamãe mandou ele levar porque quando podia me dizer... Ah, não. É para te orientar essa tua cabeça. Essa tua cabeça hoje vai ficar assim. A partir de hoje, nosso relacionamento vai ser assim. Você não é o um espertinho da casa? <risos> ah, olha a cara do espertinho agora! <risos> então, como é que estão as coisas lá em casa? Epa! Não está fácil, papá. Mas acreditamos que tudo vai ficar bem brevemente. Ah, espero. Espero. Meu neto, como está? Ih, a vovó. e eu já nem não estou a aguentar. Estou com muita saudade de vovô lá em casa. Ah. Não, não se preocupe, Tonito. Daqui a pouco, vovô voltar para casa. Não, não, não. Não é para vovô voltar. É, é para vovô fechar o olho. O quê? É. Mamãe disse que quando o vovô fechar o olho, nós vamos ficar ricos. Nem não vamos sofrer mais lá em casa. Então, vovô, fecha o olho. Hein, vovô? Vovô vai fechar o olho. Hein? Feiticeira. Vovô? Feiticeira. Vovô não está me responder. Sente aqui. Vovô, fecha o... 10, 20, 30, 40, 50... 50. e Mana, depois de 50 é o quê? É 60. Eh é. Sua burra é 51. Ih, Mana, nem não sabe contar. e uma pessoa grande, nem não tem vergonha. e Mana, e Mana. Ih, e oh, vizinha vida como tá difícil E eu já nem quero saber de tudo. Eu só quero o meu salário Nem me fale vizinha Depois de agora Nem estou a entender nada E eu é pior E eu estou mal, muito mal mesmo Vizinha estou a pedir me ajudar Pelo menos um pouco de arroz Só para poder jantar Vizinha Se soubesse Hoje aqui em casa vamos jantar com água. Nem temos nada. Ih, mamãe, está mentindo. Ih. Estou mentindo, estou o quê? Cala essa tua boca. Vai lá para o quarto lá. Vizinha, não tenho de verdade. Esse maluco aqui. Ih, é, já esse saco aqui que compraste ontem. Oh. Ih, mamãe. Ih. Esse saco, mamãe. Saco cheio, cheio, cheio, cheio. Ai, nem não abrimos. Ih, mamã. Ih. Mamã não está me respondendo. Ih, mamã. Ih. E? e no final, o leão fez e os outros animais fugiram. Tá bom, meninos. A aula termina por aqui. Até amanhã. Senhor, professor, vai sozinho para casa. Sim, por quê? Ih, ninguém vai te buscar. Não, eu já sou adulto, Donito, eu vou para casa sozinho. E senhor está dizendo que é adulto, mas você não está viver com tua mãe. Vivo? E daí? É, então tua mãe pode vir te buscar. Para ir para casa junto. Eu vou para casa da minha mãe, senhor pessoal também vai para casa da mãe dele. Depois chegamos a de casa bem. Não é senhor. E é senhor. Professor? Senhor. Professor? Senhor pessoal, não está a me responder.